Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Muito bem-vindos aqui ao canal Luciana Liviero. Eu sou a Luciana Liviero e esse é o Giro à Indignada. É um quadro que a gente tem toda segunda-feira para comentar as principais notícias da semana e o que está por vir hoje excepcionalmente o nosso assunto único será eleições Esse foi o grande evento do final de semana e a grande repercussão dessa semana Sem dúvida alguma os resultados dessa eleição e por isso eu convido aqui para participar hoje do giro a indignada com a gente a cientista política Juliana Fratini muito obrigada Juliana por acompanhar aqui com a gente esse giro do a indignada e comentar esses resultados né Eu gostaria de saber já para começar, se você destaca algum fato que te chame a atenção nessas eleições. Boa noite. Boa noite, Lu, boa noite todo mundo por aí. Bom, eu acredito que o principal destaque foi o resultado de São Paulo, que ninguém esperava de fato que o Boulos conseguiria ir para o segundo turno, na verdade existia uma expectativa em relação à, à grande parte da esquerda, mas não se sabia de fato se ele conseguiria chegar e ele chegou e chegou e ele chegou bem com bom resultado, né é, ele demonstra, eu até comentei em outras circunstâncias, que ele teve uma procura muito grande nas redes sociais, diferentemente do Bruno Covas, que começa tardiamente fazer a sua campanha nas redes. Isso foi bastante importante também para o crescimento do Bulos é, uma comunicação mais alegre, acredito que muito puxada pela Erundina, que já utilizava mais o digital a seu próprio favor, a Edundina foi candidata em 2016 também, não tinha tempo de TV, então ela tinha que se reinventar. E ela soube muito bem utilizar as redes, o Bulos foi nessa direção. Então havia também uma demanda muito reprimida por parte da esquerda, dos progressistas aqui em São Paulo, para poder fazer compartilhamento de, de cards, de coisas engraçadas, aí a campanha dele usou man Lugar, usou a dona Benta do vai ter bolos então é uma forma assim mais cordial de engajar as pessoas de passar o recado então eu acredito que isso foi muito legal é um destaque interessante é, quero destacar em relação ao Rio de Janeiro né não é uma novidade para quem acompanha a política mas é, em contrapartida à esquerda também foi, quer dizer, também não. A esquerda foi mal no ar. É. Não conseguiram entrar em um consenso nem em relação à candidatura do Marcelo Freixo lá atrás, né, que é um, uma figura bastante respeitada no setor progressista, mas não teve a, a candidatura levada adiante, né, eu acho que isso prejudicou muito e não conseguiram entrar num acordo em relação à candidata Marta Rocha. O que é uma pena para é, este grupo político, né? É, eu acho eu, assim, eu tô falando. Se eu estiver falando muito rápido, você, você me fala. Não, não, não. Imagina, não. imagina. Eu só tá. queria fazer uma, uma ponderação, por exemplo, com a história do Boulos que você falou. Tem muita claro. gente dizendo por aí que ele é o Boulos, é o novo Lula, né? O PSOL seria o novo PT tirando uhum. esse protagonismo do PT na esquerda brasileira. Você acha que essa eleição é suficiente para apontar, de fato, essa tendência? Ah, mas olha só sua pergunta, como ela foi inteligente. Você disse, você acha que é suficiente? Ainda não é suficiente, mas ela dá indícios de que existe uma esquerda bastante renovada, que vem com, com propostas é, progressistas, mas é uma ala... Inclusive, o PSOL é formado por dissidentes do PT, né? A própria Luísa Irundina já foi um dia petista e está no PSO, agora, então é algo que a gente vai perceber melhor com o tempo, é uma construção que vai ser feita no tempo então, é. eu, inclusive porque tem o Marcelo Freixo, ser. que você mesma lembrou aí, né? O Marcelo uhum. Freixo, que é uma figura super importante também é, da esquerda, do PSOL, não quis concorrer uhum. às eleições, porque houve lá atrás essa briga justamente da esquerda, né? Quem é, é que a gente vai apoiar? E agora está rolando lá no Rio de Janeiro a história da Marta Rocha, justamente que você citou, do PDT, uhum. do partido do Ciro Gomes, e que está um questionamento. E agora? O PDT vai apoiar quem? É, no Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes, e quem disse isso, foi o próprio Lupe, presidente do PDT, é, o Eduardo uhum. Paz bateu muito forte na Marta no Rio de Janeiro, e o Lupe fala, Carlos Lupe, que eles vão ter dificuldade, palavras dele, em apoiar a Marta Rocha. Se o Em apoiar a... o Eduardo Paz. Exato, exato, né? Como uhum. é que fica? Olha, o Lupe é um político de velha guarda, né? Ele é um político muito habilidoso, ele está falando isso agora, mas mais para frente, mais para frente, assim, dois, três dias, essa situação ela pode se reverter sem maiores danos. Ele entende que no momento de disputa em que a Marta está crescendo, também não havia alternativa para o Eduardo Paes querer tirá-la do jogo, né? querer é, conquistar esse espaço. Então, essa disputa faz parte da política. E o Lupe é totalmente ciente disso, eu acredito que... É, e ele fala também, é, o Lupe, o PDT, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, que a Manuela é, vai, foi para o segundo turno né com o candidato do MDB, o uhum. Sebastião Mello, que era o cabeça de chapa nas últimas eleições lá, é, da candidata do, do PDT, né? que perdeu, a, é, não foi lá para o segundo turno em, em, no Rio Grande do Sul, mas enfim, uhum. então ele também já se colocou como numa situação difícil lá no Rio Grande do Sul, o apoio do PDT. Aí vai na mesma linha, né, que você está falando. Acredito que sim, acredito que sim. Ele vai ter que demonstrar habilidade em fazer essas escolhas nesse momento, até a posição do Ciro sempre conta muito. Essa posição também é, começa a ser cobrada em São Paulo agora, né? A gente vê nas redes sociais um bocado de mensagem dizendo para onde vai o Ciro agora? Vai para o Covas, vai para o Boulos ou vai para Paris? quem é. ele vai né, destinar a, a su, o seu apoio, então ele, eles são a gente tem que pensar que eles são políticos assim macaco velhos macacos né velhos eles são habilidosos eles vão tentar perceber o que está no horizonte o que pode ser negociado de positivo até pelo próprio PDT e o PDT também ele quer em alguma medida manter a sua independência e o seu protagonismo o, o enquanto um partido de eu diria tudo bem da causa trabalhista mas é, de esquerda né de esquerda mas com posições de centro. O que, a meu ver, é positivo. Hum. Tá, é, é, Inclusive, in, é. Inclusive, Juliana, essa palavra do centro agora. Muitos uhum. analistas enxergaram os resultados gerais né, dessa eleição em todo o país como o uma, uma, uh, uh, um pêndulo que estava é, tava na esquerda, foi para a direita e agora está se aproximando do, do meio, do centro. Uhum. Só que tem gente falando, imagina, que centro o quê? Tem gente falando que vocês estão considerando o DEM, o Democratas, que era o PPS né, ah, uhum. do centro. Então, como é essa questão, como é que você vê? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro comentou isso também quando foi questionado se ele teria é, vencido ou não essas eleições, porque boa parte dos candidatos que ele apoiou se deram mal. Uhum. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um pronunciamento dele a respeito. Mas antes eu queria ver, estamos indo para o centro? Existe o então, centro ainda? As urnas demonstrou que sim, eu vou explicar por quê. Eu não, eu não estou com esse resultado aqui agora, mas vocês aí de casa podem dar um Google. É, eu, eu vi isso pela manhã. A maior parte dos prefeitos eleitos em todo o país, veja, a gente tem 5.570 municípios, são MDB, PSD, PP. Então, são todos partidos que, que se colocam ao centro. O que, que isso quer dizer? Que eles não têm um posicionamento ideológico mais bem definido. E o que outras pessoas diriam, enquanto crítica, é que são partidos fisiológicos, né? que eles podem ir tanto para um lado para o outro. De novo, eu, Juliana, na, na minha percepção pessoal, eu acho isso positivo. Eu prefiro mais as condutas moderadas do que muito ideológicas. Então, eu entendo que, que pode acrescentar, sobretudo no momento como o qual nós passamos, é, de intensa polarização e de ódio instaurado. Então, tem que surgir outras lideranças propondo nem tanto o céu e nem tanto a terra, na minha certo. perspectiva, pensando num estado de bem-estar social sim, garantidor de direitos, mas que não necessariamente obriguem ao cidadão a fazer a manutenção de uma conduta moral que seja de esquerda ou de direita. Essa Senha. obrigação moral que os partidos ideológicos têm cobrado dos cidadãos é o que mais deprecia a qualidade da, da, da democracia na minha perspectiva. Vamos ver essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não dormiu muito bem. Vamos ver aí, Edu, coloca aí para gente, por favor. Manda um abraço pro meu pai, ele eu é me peço por favor, eu não quero gravar nada, não estou tô, não tô passando bem hoje, não. Ah, tá bem. Bem. Desculpa tá aí. dormir agora. Uh, ele diz, uh, Ju, não sei se você conseguiu ouvir aí. Você conseguiu ouvir? Ouvir, ouvi. Ouvi, ah, ouvi. pois é, pois é. E aí, hein? O, o, o... Quem, quem perdeu nessa história? Alguém perdeu nessa história? Bom, ele, é, eu acho que você está querendo dizer, será que ele se sente derrotado? Se a gente considerar o resultado em relação aos candidatos que ele apoiou diretamente, né? Nós tivemos aí, teve até uma matéria, é, se eu não me engano, do jornal o Globo, dizendo que de 13, de 13, 9 não foram eleitos. Então, é um número é, bastante, assim... Não, é desan... Não chega a ser totalmente desanimador, mas é, é, dá para perceber que Não houve tem mais uma... aquela força, né? Exato. E a própria Carla Zambelli viu isso também no Twitter, dizendo o que aconteceu com os conservadores, onde estavam os conservadores né? nessas Aham, eleições. É, até porque ela, você veja, né, estava querendo eleger o, o irmão... Né? não sei se era o filho, a cunhada, então tam, tam, também foi motivo aí de muita é, gozação hoje nas redes uhum. sociais, a Carla uhum. Zambelli, querendo colocar a família inteira ali. E pessoas é. da família do Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, a tal uhum. da Waldo Açaí, pessoas que ele uhum. promoveu ali é, nas lives dele, não conseguiram se eleger. Por isso aí veio então essa percepção de que o presidente já não tem aquela força que fez uhum. um partido nanico, PSL, né, em 2018, eleger, por exemplo, 50 e tantos é, deputados federais. Uhum. Né? Então, a uhum. coisa é, mudou bastante. Agora, outra colocação do presidente muito preocupante é com relação à uh, segurança confiabilidade uhum. do sistema eleitoral brasileiro das urnas eletrônicas. Juliana, a gente já sabe que o presidente vem falando isso há muito tempo, este ano mesmo, há alguns meses, oito meses, ele falou que houve fraude nas eleições dele em 2018, das quais ele participou, não mostrou uhum. prova nenhuma, ou seja, parece que está levantando a bola e esperando alguém cortar. E outra bola levantada agora foram as eleições nos Estados Unidos, quando Donald Trump acusa o sistema eleitoral americano de fraude também, não admite a derrota que sofreu. É... A democracia é mais um ataque à democracia brasileira? Essa, essa sugestão de voltar ao voto impresso, você acha que tem algum cabimento? Então, eu entendo o que você está falando, eu estou até rindo, porque é, é engraçado, né? Você diz assim, ele está levantando a bola para alguém cortar. Tá bom, ele faz essas declarações assim, escatológicas, que a gente acha tudo muito estranho, muito esquisito, fica desconfiado, que ele está querendo atacar a democracia, mas, Lu! Ontem, o site do TSE saiu fora do ar, olha quanto tempo ficou fora do ar, teve um atraso na verificação, é, na contagem desses votos, na, na exposição clara e transparente, do jeito que está funcionando, também não é bom. Então Mas a, foi a primeira nós... vez que ouvi isso, é. né? E talvez pois isso é. esteja ligado justamente a essa tentativa que há de mudar o sistema, é, e que eu, que eu lembre, Ju, eu não sei, você acompanhou eleições também muito mais... É, é, é, é, de uma maneira muito mais aprofundada do que a minha, talvez, eu não lembro de ter havido em todos esses anos de, de urnas eletrônicas alguma denúncia séria, grave de fraude de o... Uhum. Uh, o hardware das máquinas terem sido trocados, adulterados, enfim. Uhum. Você lembra de alguma denúncia assim? Não, não lembro, não lembro. Definitivamente eu não lembro. Só que é, uma situação como essa pode, assim, ser a lei de Murphy, mas ela causa uma insegurança no momento em que existe uma declaração desse tipo do presidente e o site do TSE está fora do ar e permanecer fora do ar durante tanto tempo então é, são são motivos é, para gerar é, teorias da conspiração, digamos é. assim. Eu quero porque... até colocar, uhum. diz, pode concluir, depois quando você concluir, a gente põe a fala do Bolsonaro a respeito, não, mas pode concluir. Pode colocar, eu, eu ia dizer que o TSE disse também, durante esse final de semana, que pretende fazer eleições por telefone, veja, não existe nem resolvida ainda a questão de fake news, de como as mensagens elas são capturadas, não, não existe uma definição, definição é, de encontrar a fonte dessa mensagem, eu não sei qual, qual, como que eles vão rebolar aí tecno, tecnologicamente para dar uma explicação e dizer que é, as informações que vão conter ali também são verdadeiras, você entendeu? É isso que certo. eu estou querendo dizer, eu não estou concordando jamais com a fala do, do Bolsonaro, sim, sim, mas sim. os acontecimentos... Né? Há ponderações, né? É, os acontecimentos nos faz pensar de que é, esses processos eles de qualquer forma eles precisam ser modificados, repensados, melhorados, aperfeiçoados, mas não significa que a solução seja encontrada pelo presidente bolsonaro. É, e nem pelo voto impresso, né? Porque naquela época, sim, é, havia exatamente. denúncias, havia comprovações de fraude, inclusive. Cédulas uhum. que vinham vazias, você lembra disso? Que vinham lá em sim. branco, eram preenchidas. Uhum. Ah, imagina, uhum. né? Mas, enfim, vamos colocar a fala do Bolsonaro aí para ver o que ele diz a respeito. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Né? É só isso. Tem que ser confiável e rápido não deixar margem para suposições. Agora é um sistema que diz com isso no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que Tenho proposta, tive, né, foi o Supremo. O Supremo diz que é inconstitucional, voto impresso. Tem proposta de menor condição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer e nós devemos atender a população. Não sei eu quem fala, quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser dos seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre no da população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que, ela, que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de... Uhum. Eu, eu, eu uh, não sei, eu vejo com muita desconfiança essa, essa onda. A própria Carla Zambelli, que você citou há pouco, né? questionando onde é que estavam os conservadores, ela também coloca ali, será que fomos vítimas de uma grande fraude? Então eu vejo com é. muita desconfiança uhum. esse tipo de, de discussão vindo dessa turma que vem, que é uma turma que a gente sabe que é acusada, acusada de propagandear uhum. e, e espalhar fake news. Né? O que, aliás, uhum. né, não houve tanto nessas eleições, é um ponto positivo, agora tivemos a questão das abstenções. A média uhum. nacional, Juliana, parece que ficou em 23, eu tenho aqui 23,14%. É um pouco maior mas só um pouco maior porque ah, parece que nas eleições das últimas eleições a média de abstenção girava em torno de 20% então 23 subiu pouco perto do que a gente esperava por causa da pandemia agora houve sim casos específicos São Paulo e especialmente Rio de Janeiro foi recorde a abstenção no Rio de Janeiro 33% Porto Alegre minto Porto Alegre foi a cidade com maior índice relativo de abstenção, uhum. 33%. É muita coisa, né? Um terço dos votos. É muita coisa. Daria para criar um terceiro candidato, né? O, as abstenções são um candidato da terceira via. Isso, assim, demonstra que, é, numa perspectiva otimista, tá? É, de que tem espaço para ou, outras lideranças assim, otimista e idealista, porque na prática isso é muito difícil, mas que existiria espaço para outras lideranças, com outras propostas, com outras visões de mundo, aparecer e ocupar esse vácuo. No poder não existe vácuo, o que é espaço é ocupado. Então, se tem um número tão grande de votos brancos, nulos, é, abstenções, de um modo geral, é porque não tem nenhum candidato, o sistema não ofereceu nenhum um candidato interessante para um terço da população apta a votar, você percebe? Sim. Então, sim, poderia sim. ter outros. Agora, estes outros, eles não conseguem chegar lá, eles não conseguem. É, é, os movimentos são, para formação, por exemplo, de um partido, é muito difícil e a gente já tem um número muito elevado de partidos. Quando é, esses novos, essas pessoas diferentes, digamos assim, que né, poderiam ser lideranças diferentes, se apresentam nos partidos tradicionais, é muito difícil delas, delas crescerem dentro desses partidos tradicionais também. Existem os caciques partidários. Quando é, esses outsiders se arriscam e, e ingressam na política, eles também encontram uma série de dificuldades para vencer barreiras dessa tradição é, do, do próprio sistema mesmo. Sim, é, sim, capacidade. sim. É. Eles, por exemplo, participam da, da, da candidatura no partido, mas não ganham nada de verba é, é, né, para fazer a campanha, enfim, sim. tem isso mesmo, é? Então, a, a gente percebe essas dificuldades, o nosso sistema precisa ser muito melhorado ainda. É, de, de fato, os casos. Cacifres... Mas são muitos candidatos né, também, né, também Juliana? quer muitos... dizer, concordo. É, diz que eram 700, uh, 700 mil uhum. candidatos agora, se eu não me engano. Uhum. Não era isso, 700 mil? Acho que era no país inteiro, de vereadores, não sei o quê. Uhum. Quer dizer, é uma loucura, qualquer um pode ser. Por um lado, é bom, porque, claro, uhum. estamos numa democracia, se eu achar que eu tenho condição e, e desejo de participar das decisões da minha cidade, uhum. do meu Estado, eu, eu, eu devo ter o direito de participar. Mas, por outro lado, a gente vê que tem um monte de gente aí que completamente despreparada para isso, né? Então, é difícil. Tem, é, então, tem despreparados, mas o que eu estou dizendo, mesmo com uma abertura tão grande que possibilita que outras pessoas diferentes participem. A, ainda faltam lideranças mais fortes oferecendo propostas mais consistentes que atraiam esse eleitorado insatisfeito. Porque, é. né? Talvez, talvez poderia é, atrair essa população também das pessoas. Porque quando a pessoa não vota, é porque ela desistiu mesmo, ela não está mais Sim. acreditando no sistema. Você está entendendo? Exatamente. Você sabe que, inclusive, dizem que é isso que vai procurar agora a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, porque uh, o candidato que ficou em terceiro lugar, o Marquesan, jamais o público dele, que é mais para a direita, vai votar nela. Então, uhum. diz que ela vai justamente buscar votos nesses aí, uh, brancos, nessas abstenções e nesses nulos, para ver se consegue é, reverter esse caso. Bom, ela está fechar... tá certa, ela está certa. Posso só fazer um comentário? Ela está certa. Ah, claro, claro, eu é... quero, inclusive, que você faça aí seu arremate final, o nosso ah, tempo, infelizmente, né, para a gente não ficar muito tempo aqui. Claro, Mas eu quero tá que você faça seu arremate, sim. Ela está certa e os demais candidatos que estão aí no segundo turno, eles devem procurar esse eleitorado que se absteve nesse primeiro turno, de qualquer forma. Mas olha, o que vai prejudicá-la nesse sentido, na estratégia que é correta, se ela permanecer com um discurso ideológico obrigando as pessoas a seguirem uma moral de esquerda. As pessoas não querem seguir uma moral de esquerda, as pessoas querem ter liberdade de escolha. Não é que a esquerda seja ruim, a esquerda tem muitas coisas boas, mas as pessoas não querem serem é, guiadas por uma moral ideológica. O que, que é, disso é essa que moral trata? de esquerda e essa moral de direita que você já, já citou aí para é, ficar mais claro para o é pessoal. É a conduta Lu, é a conduta, é, é o tem que agir assim, tem que agir assado, porque ou é comunista ou não é comunista, ou, ou é fascista, ou é comunista ou é fascista. Exato, exato, é, é vir mais para o mundo prático do que vai ser feito, qual que é a política pública, vai proteger mulher, ótimo, vai fazer pauta de saúde para mulher, ótimo, Precisa dizer que tem que ser obrigatoriamente feminista? Não precisa. Por exemplo, precisa dizer que obrigatoriamente, se for fazer pauta para a família, tem que ser religiosa? Não precisa. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Tem que começar a dividir as coisas. Pauta para mulher não precisa ser feminista. Pauta para a família não precisa ser religiosa. Conservadora, a gente que, né? Exato. É. É, é, a gente tem que tirar um pouco esses véus aí para poder atrair esse público. Eu sou muito favorável a isso. E, e de novo, ela está certa em buscar. Só que não pode obrigar a seguir uma moral é, ideológica. Né? assim é, é. como os demais candidatos que eu acho que eles perdem muito acredito que os conservadores perderam muito nesse sentido também em querer é, ter uma usando de novo a questão da mulher que a gente falou aqui, obrigando a mulher é, a responder de acordo com, com o que o marido acredita ou de acordo com o que a igreja manda ela fazer, de acordo sabe, com, com coisas que não fazem o menor sentido hoje no século XXI Sim, é isso, sim. Juliana Fratini, cientista política, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso giro, muito bacana ter a sua, a, o seu conhecimento, né, a gente entender os movimentos que estão acontecendo agora, e até uma próxima, então, conto com você aí, vamos ver agora o segundo turno, a gente volta a conversar. Obrigada. Tá bom, Lu, boa noite, boa noite todo mundo. Beijo, boa noite. Gente, muito obrigada a você também pela companhia aqui no nosso giro. Não esquece de deixar seu like, nem pedir ainda. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra gente levar a informação aí pra mais e mais pessoas no país, até porque muitas cidades ainda vão disputar o segundo turno. Então, são algumas fichas importantes aí de caírem nesse processo pra gente votar melhor no segundo turno, nas cidades, obviamente, em que isso for acontecer. Muito obrigada, até uma próxima quinta-feira. A gente se vê... Ao vivo, toda quinta, 8 horas da noite no A Indignada. Até lá!